Monarque, você acha que o Nicolas, sendo o deputado mais votado do Brasil, pode vir a se candidatar para presidente em 2030 ou algum outro ano? Eu acho que ele é meio jovem para ser presidente, tá ligado? Ele pode se candidatar para... Uh... Eu acho que ele ganharia voto se ele se candidatasse, mas presidente eu acho que as pessoas querem um cara mais velho, tá ligado? Normalmente, nunca... O último cara que ganhou muito novo foi o Collor e a gente viu o que deu, né? E tem a barreira da idade também, nem pode se candidatar a é 35 vai que, anos, vai, né? vai ter que esperar um tempão e tal. Mas se o cara falou 2030, é porque ele deve saber que em 2030 ele deve estar tá na idade já. Sim, sim. Provavelmente. Então... Ah, eu acho que eu, se eu só fosse o Nicolas, eu tentava uh, ficar no, como deputado federal mais um tempinho. E ia ganhando conhecimento ali, para um dia eu ser presidente, entendeu? Porque sei, é difícil ganhar pra presidente, assim, sendo, sendo jovem. Não sei, essa talvez seja preconceito meu, tipo, ó, não pode ter um presidente jovem mais. Mas eu, sei lá, eu, eu, eu por exemplo, prefiro votar no cara mais velhaco, tá ligado? Já, a gente passa mais credibilidade. Já né? se é, os velhos já se fuderam mais, tá ligado? E eu acho que... Bom, depende, né? Se for ele contra o Lula, talvez eu votasse nele. É. <risos> Caralho, talvez é foda.